Olha aí, galera, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. Eu tava batendo papo com o Andrezinho, né, do Mercado Livre, ele falou que é uma grande dúvida de todo mundo. São as etiquetas, como organizar, como montar os envios. Então fica comigo que a gente vai montar um envio do full, né, imprimir as etiquetas, zebra, configuração e etc. Vem comigo agora, já. Na tela de envios né, da, da fabricação. Primeiro a gente pode sempre filtrar se quiser por pendente de recebimento. Nesse caso, para o dia 19, só tem um envio mesmo. Então eu vou entrar aqui em ver detalhes, né? Então tá tudo certo, eu já fiz o resto dos preparativos, né? Então a lista já foi baixada, a coleta já tá ajustada. A gente vai imprimir as etiquetas. Antes de imprimir as etiquetas, a gente tem que alterar a etiqueta na impressora, né? Por quê? Porque a gente usa o padrão da etiqueta dos correios normais, né? Do mercado envios, que é 10 por 15, né? Então vamos ver como é que faz isso na Zebra agora. Boa, esse aqui é a GC, né? Então, a A420T, tem a ZD220, a AGC, a abertura lateral aqui, você vai abrir, ó, ela tá com a etiqueta maior, tá bom? Vou fazer com uma mão só, se ficar difícil eu solto aqui e volto depois, porque é um pouco difícil com uma mão só colocar a etiqueta. Mas, ó, tá vendo? Essa etiqueta é maior. A gente vai usar dois padrões de etiqueta, a gente vai usar a etiqueta de produto, que é essa etiqueta aqui, e a gente vai usar a etiqueta de caixa master, que é essa etiqueta aqui, tá? Então a instalação é abrindo aqui, normal, já volto aqui. Bom, feita a troca aqui, agora é só na GC, você só abaixa a ZD, você não precisa fazer nada, é só abaixar a tampa, a gente tem uma ZD também na outra operação. Então feito isso daqui, não aperta aqui, porque a gente não mudou o padrão da de etiqueta dentro do sistema. Voltando agora, né? Então ali o que eu coloquei foram as etiquetas de caixa master, né? Então aqui ele pergunta se eu etiquetei já os 429 volumes, né? Então eu vou entrar aqui. A gente não está usando paletização, tá porque a gente não tem como colocar na operação da fabricação em rampa e as coisas são um pouco grandes. Então eu vou imprimir, aqui você seleciona o tipo de etiqueta, ali é uma impressora térmica com tipo de etiqueta 6x4, tá certo? Então pronto aqui, não preciso mudar, você teria outras opções. ali posso fazer na impressora normal ou de caixa master e comprar a etiqueta da Pimaco? Pode, tá? Só você colocar no Mercado Livre a etiqueta Pimaco, Full film mercado envios já vai aparecer, tá? Nosso caso ela é térmica, vou imprimir, ela vai gerar um arquivo aqui embaixo, ó, gerou um arquivo, esse arquivo aqui ele é para ser lido na linha de comando e a gente já vai fazer isso. Antes disso eu preciso mudar o meu padrão, então eu entro aqui no meu padrão, né, então seleciona a minha impressora, vem aqui em configurações, ela tem 60 por 40, então aqui é 60mm por 40mm então, dou o meu Next aqui, né? Eu sempre dou uns dois Next, não sei nem se é necessário, mas é superstição e eu não perco a etiqueta. Open Printer Tools, isso daqui eu também não sei se todos os passos são necessários, mas foi a forma que eu arrumei para não precisar ficar perdendo a etiqueta, porque toda hora ele lia ainda no padrão antigo. Então, o primeiro ponto aqui, Reset Printer. Eu sempre gosto de dar um Reset Printer aqui, tá? E eu sempre gosto de calibrar a mídia. Tá, ó, ela fez o barulhinho aqui, agora eu vou calibrar. Ela fica assim, então calibrou a nossa mídia. Já agora, lembra que eu falei que esse arquivo de leitura ele era um modelo texto? Então você tem que abrir ele, vir aqui selecionar tudo. Né? Eu tô fazendo com uma mão só, então copiar, volta lá, volta no Zebra Setup Tool Utilities aqui. Na verdade, tá. E agora, aqui ó, send command. Tá, então a gente vai mandar um comando. Então aqui eu vou colar esse comando, ó, tá, e vou mandar. Imprimir. Pronto ó, as etiquetas de caixa master saindo já. Agora aconteceu algo, ele acabou a etiqueta, então quando você abrir ó, ele vai soltar do rolinho essa etiqueta, a gente vai fazer a troca dele e continuar de onde ela parou. Substituição feita, agora sim a gente vai apertar uma vez só aqui ó, tá? Os dois rolinhos de caixa master estão aqui, agora vamos para as etiquetas dos produtos individuais. Mais uma vez, mesmo procedimento né, vai cair aqui, vamos tirar ele. Com uma mão é péssimo, tá? A gente usa as duas mãos para fazer aqui, ó. Mas tiramos, agora a gente vai colocar essa daqui. Colocamos, não aperta aqui agora, de novo, o mesmo esquema, vamos mudar o padrão da etiqueta. Agora é a hora da gente identificar os produtos, né? Então eu vou entrar aqui em reimprimir etiquetas. Vocês vão ver na tela, a gente vai cobrir, né, todos os, todas as informações, mas aqui ele dividiu em etiqueta obrigatória e etiqueta opcional que não tem, né, é, o EAN se repete dentro dos produtos aqui, dentro dos envios, que tem o mesmo anúncio. Então você pode imprimir individualmente. Ah, perdi uma etiqueta. Você pode colocar aqui quantas você precisa para imprimir. E se você quiser imprimir todas, que é o nosso caso, imprimir as 15. Aí aqui no caso mesmo esquema, ó, térmica, normal, nosso caso é térmica. 4 por 2,5 é aquela, aquela etiqueta. Então eu vou imprimir ela, vou mudar aqui e já vou imprimir também as outras 414 etiquetas aqui, tá? Então, vou abrir aqui o Inbound, agora já veio em arquivo, você está vendo? Então, o arquivo, aqui a gente padroniza, tá? Dentro de uma pasta, dentro de documentos, a gente tem etiqueta Zebra, porque sempre que eu colocar uma, uma informação, ela vai substituir. Então, eu acho legal quando tiver outro, para sempre ficar mais novo. Agora volta aqui... Ah, eu não lembro quanto que é a etiqueta que a gente está colocando. Volta aqui, ó... 4 por 2,5. A gente volta lá. Vou de novo em configurações, garante aí que está selecionado a impressor correto. Vai em configurações, 40 por 25. Tá? Avançar, avançar, finalizar. Aí agora aqui é um pouco diferente, tá? A gente vai, a gente vai fazer de novo o mesmo procedimento, a gente vai fazer reset. E por que o Reset, tá? Isso é uma, uma coisa minha, assim, eu acho, eu, a gente parou de perder a etiqueta dele estar ainda no pré-load antigo e aí ele não pegar. E aí eu sempre ponho o Calibrar, prefiro, ele gasta ali três etiquetas no comecinho do que eu perder várias, tá? Aí agora eu venho aqui em Send File, tá? Vou encontrar o, o nome do arquivo do envio, então é o 2... 145295 então 2145295 é esse daqui. Vou selecionar ele e mandar imprimir. Aí é ele saindo ali. ó. Lembra que eram só 15 no primeiro arquivo? traiu o outro arquivo. e para. Entra aqui em documentos, etiqueta zebra. Agora ele vai, ele vai perguntar se eu quero substituir, porque os arquivos têm o mesmo nome. Assim para todos. E aí você pode vir aqui, pode achar de novo o arquivo, mas como eu substitui, é só eu mandar. Ó. E aí ele vai imprimir todas as etiquetas dos produtos aqui. E aí assim que a gente finaliza, agora é só etiquetar. Manda bala, Alexandre da Universidade Marketplace. Vamos junto, etiqueta é vida no fundo.